Olá, você está iniciando a disciplina Filosofia da Educação, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de iniciar no modo de pensar filosófico e conhecer temáticas da área da educação nas suas possibilidades de articulação com a filosofia no decorrer da história. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1 Introdução à Filosofia da Educação. Módulo 2 Tendências Filosóficas Clássicas e Suas Relações com a Educação. Módulo 3 Tendências Filosóficas Modernas e Suas Relações com a Educação. E módulo 4 Tendências Filosóficas Contemporâneas e Suas Relações com a Educação. Para construir seu percurso de aprendizagem em cada módulo, você deverá acessar o cronograma e as leituras obrigatórias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 Eu sou a professora Érica Natasha, sou responsável pela disciplina Filosofia da Educação e desejo boas-vindas a vocês. Eu sou pedagoga, com mestrado em Psicologia e com doutorado em Educação. Eu sou professora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, atuando na graduação e também na pós-graduação. No âmbito da pesquisa, eu venho desenvolvendo estudos que dialogam com os campos da filosofia da educação, da arte e da estética. Um objeto de aprendizagem desta disciplina é a filosofia nas suas relações com a educação. No decorrer deste semestre, nós entenderemos a filosofia da educação como uma reflexão radical e rigorosa sobre os problemas da realidade educacional. No decorrer da disciplina, vocês conhecerão debates históricos da filosofia, identificando as suas contribuições para a constituição dos fins da educação e para a tessitura das práticas pedagógicas. A disciplina Filosofia da Educação é imprescindível para que o futuro professor desenvolva uma consciência filosófica, se afastando do senso comum, elaborando ações e discursos conscientes,